Então eu vou mostrar aqui três tipos de lente Para a gente entender como é que funciona esse dispositivo, né? Que é o diafragma Onde é que ele está localizado Qual é a função dele E o que é que eu consigo fazer com isso, né? O que é que eu consigo fazer com esse dispositivo Então aqui eu tenho uma lente É até importante é, mostrar as lentes, né? Fora da câmera Deixa eu ver se eu foco aqui melhor é Pronto hum. é, é importante que a gente veja, né? cinta, aonde é que está localizado esse dispositivo, para a gente entender melhor né, como é essa mecânica do funcionamento das câmeras e também o comportamento da luz nesse nesse tipo de aparelho, né? Então, essa lente aqui é uma lente de 50mm, ela tem um diafragma que começa em 1.8 vai, e vai até f22, se eu não me engano. Então, é, essa é uma lente bem simples, da Nikon, e aqui atrás, né, aqui na parte do anel de engate, eu tenho uma pequena alavanca que eu consigo puxar, deixa eu ver se eu foco aqui melhor, eu consigo puxar ela e aí o diafragma ele abre ou fecha. Aí tá dando para ver bem, né, porque essa lente ela é pequenininha, então deixa eu focar aqui melhor, mais próximo, então aqui... Pronto. Aqui ele está totalmente fechado, é uma abertura bem pequena, né? a luz tem que passar por aqui quando o diafragma está totalmente fechado. Então aqui é o F. F22, ele está totalmente fechado. O que, é que isso significa? Quanto mais fechado o diafragma, maior vai ser o número. Então aqui eu tenho F22, ele está totalmente fechado. Se eu abrir ele, aqui eu tenho 1,8. Então ele aqui está totalmente aberto, então diafragma totalmente aberto, o número é cada vez menor. Né? Então 1.8 totalmente aberto, um, é, f22 totalmente fechado. Esse número f, ele é referente ao diafragma. Quando a gente vê assim, alguma descrição sobre como os fotógrafos utilizaram a câmera, geralmente a gente tem a velocidade, que é o um obturador, que a gente vai falar daqui a pouquinho, F e ISO. Geralmente esse é o básico que vem na, na descrição de algumas fotografias, né? Essa parte técnica. É, então, o que é que eu consigo fazer com o diafragma, né? Vamos pensar o seguinte, vamos tentar imaginar que o diafragma, ele é, é uma espécie de filtro, né? É uma espécie de torneira, onde a luz vai entrar nessa direção aqui, né? E aí ele vai passar por esse primeiro conjunto de, de peças, né? Que são os cristais, que compõem a objetiva, que no caso essa objetiva é bem pequena, então ela deve ter o quê? duas ou três peças de cristal, que é esse vidrinho que fica aqui dentro, né? É um vidrinho frágil, é um vidrinho delicado, que arranha com facilidade. Então é importante proteger essas lentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Alguma proteção, tá ali na outra, na outra caixinha. Mas é um anel aqui que eu posso colocar aqui na frente para proteger a, a lente de sujeiras, arranhões, né, pequenos acidentes. Então vai ser até mais barato quebrar esse anel de proteção que vem aqui na frente, né? um vidrinho também, do que quebrar a lente. né prejuízo é menor se quebrar esse anel de proteção que fica aqui eu posso acoplar ele aqui, né? deixar ele enroscado aqui na frente. Bem, o que é que eu consigo fazer com a, lente, com a com o diafragma, né, esse aparelho, esse dispositivo? É... Aqui é o um anel de, de foco, né, dessa lente, é uma lente, fi... é uma lente fixa, né, ela não tem uma variação de milimetragem, é uma lente de 50 milímetros, eu vou explicar isso em uma aula específica, hoje não vai dar tempo não. Então aqui eu tenho um anel só, né, que é o um anel de... De foco. Bem, então o que é que eu consigo fazer com esse, com esse diafragma? Qual é o efeito do diafragma aberto e qual é o efeito do diafragma fechado? Deixa eu tirar isso do meu rosto aqui, senão depois na gravação vai ficar uma loucura. É, quando eu tenho um diafragma totalmente aberto, logicamente vai passar mais luz, né? vai ter uma entrada muito maior de luz e essa luz vai atingir o sensor, no caso da câmera digital, mas poderia ser um, um filme também, né? no caso da analógica. Se eu fechar completamente, vai ter pouquíssima luz entrando. Qual vai é o efeito de muita luz entrando ou de pouca luz entrando? Vamos começar com o primeiro, é, a prime o primeiro cenário. Né? Quando eu tenho muita luz entrando na câmera... E se eu não controlar muito bem né, os outros dispositivos, além do diafragma, que é o obturador e o ISO, que são esses três, eles funcionam é, em conjunto né, para a gente produzir uma, uma fotografia que tenha uma exposição correta. Então, se eu não controlar os outros dois dispositivos, a minha foto ela pode sair muito clara. Então, eu preciso equilibrar a abertura do diafragma com a velocidade com que o obturador fecha e abre né? e também com o ISO, que seria a sensibilidade, né? sensibilidade à luz. É, então, é, se eu deixar, por exemplo, uma fotografia com o mesmo ISO e com a mesma velocidade, vamos, vamos chutar aqui um número ISO 100 e velocidade 1 para 60. Depois eu vou explicar exatamente o que é que significa esse, essa numeração de velocidade 1 para 60, ISO também, né? Tem que ser uma aula específica. Bem, se eu deixar o diafragma totalmente aberto com essa, essa, essa, essa, essa é, velocidade e esse número ISO, em uma determinada condição de luz, por exemplo, luz do meio-dia, né, no ambiente externo, eu vou ter uma entrada muito grande de luz. Então, pode ser que algumas zonas da, da imagem fiquem, fiquem muito claras. Com o tempo, né, com a prática, a gente vai pegando né, e memorizando algumas condições de luz. Então, por exemplo, essa, essa, esse exemplo que eu dei, é uma luz do dia, do meio-dia, um dia com poucas nuvens, é um ambiente externo, aí estamos lá com a nossa câmera, com a velocidade 1 para 60, ISO 100, diafragma 1.8, vai ser, vai ser terrível, porque a velocidade não está alta o suficiente para a câmera, para o sensor captar uma baixa quantidade de luz. O ISO 100 ele é bom para essa condição, né? para essa condição de luz, é muita luz, então o ISO 100 ele tem baixíssima sensibilidade, então é um o ISO adequado para uma luminosidade alta como a luz do meio-dia em um dia muito ensolarado, sem nuvens. Só que, dependendo do tipo de foto que eu queira fazer, por exemplo, um retrato na praia, muito sol, muito reflexo da areia, né? Então, o que é que pode acontecer? A pessoa retratada vai ficar é, muito clara, né? vai ter muita entrada de luz, a pessoa vai ficar praticamente ali é, ilum muito iluminada, né? Então, para reduzir o impacto dessa quantidade muito grande de luz, então vamos, vamos imaginar o seguinte, tem luz vindo de cima, que é a luz do Sol, que é muita luz, e tem a luz que vem de baixo, que é a luz refletida do Sol. Então tem pouca gente que pensa nessa segunda possibilidade, a luz refletida, né? que vai espalhar muito mais a luz. Isso pode, pode ser interessante. Né? Por exemplo, a luz do meio-dia na praia, é uma luz que vem assim, né? Vem na vertical. Então o Sol está posicionado no céu, lá no, no, no meio, né? Então a luz fica bastante é, rígida, produzindo sombras muito marcadas né? no rosto, no corpo, na, na, nos objetos. E essa luz refletida ela pode, né? sob determinadas condições, ela pode diminuir um pouco essa, essa dureza da luz, né? geralmente os fotógrafos utilizam um rebatedor, que é um, um disco, que ele pode ser prateado ou dourado, ou preto ou branco, para rebater a luz, né? a própria luz do sol, para diminuir o impacto dessa, dessa luz muito dura. Né? Então, se eu fechar um pouco o diafragma, é, eu posso melhorar um pouco essa condição. Né? Claro que a câmera fotográfica, deixa eu ver se eu consigo mostrar com essa daqui, a própria câmera fotográfica, pode ser do celular também, não tem, não tem muita importância, ela vai me dar uma informação muito importante. Deixa eu ver se ela vai conseguir ficar a, acesa aqui. É, ela vai me dar uma informação muito importante. Ó. Essa câmera aqui, por exemplo, apagou. Acende, pronto. É, aqui ops. aqui em cima ó, eu tenho uma pequena régua aqui no visor, né, me dá mais zero e menos então isso aqui volta, é a minha fotometragem significa que a câmera ela tem um dispositivo que vai ler a luz e vai me dizer olha está muito escuro olha está muito claro então olha tá, tá legal né então a partir da da é, manipulação do iso do obturador e do diafragma eu vou ter uma leitura correta e é o fotômetro né na câmera que vai me dar essa condição de ler de forma precisa aquele tipo de ajuste que eu preciso fazer né para ter uma foto com a exposição correta então é preciso ter essa condição aqui do fotômetro é claro que nos celulares isso é automático então a leitura ela já vem pronta a não ser que você coloque em um modo pro ou então algum aplicativo que utilize é, os dados da câmera para a gente poder alterar, né, é, ISO principalmente, né? e fazer aí uma simulação de um fechamento de diafragma, é, para a gente ter algumas pequenas alterações, né? ter uma foto mais clara ou mais escura, dependendo do nosso desejo, se a gente quiser realmente fazer uma foto mais escura ou mais clara. É, deixa eu mostrar essa lente aqui, né? já que eu estou falando de lentes também, essa aqui também é uma lente da Nikon, é uma lente zoom, essa daqui é quanto? Essa aqui é uma 18-105, uma lente que já tem um, um, a possibilidade do zoom, né? É um zoom até interessante de 18. É, ele vai 18, 24, 35, 50, 70 até 105. Então é uma lente interessante para a gente fazer... É, capturas que vão nos dar uma, um resultado diferente. Né? Então, poxa, será que faz diferença eu ter uma 50mm como essa daqui e uma 105, 1805 como essa? Faz, faz muita diferença. Por quê? Porque a construção dessas duas lentes é totalmente diferente. Essa lente aqui, por exemplo, a pequenininha, a 50mm, ela foi construída, ela foi projetada para uma câmera full frame, é uma câmera de formato maior, né? que é essa daqui que eu mostrei há pouco. Essa câmera aqui, essa, essa aqui é uma D610, né? então ela é uma, é uma câmera full frame, ela tem o quadro cheio, né? ela tem o formato aqui 36x24 no sensor, então ela tem uma área maior, né? Posso concentrar mais pixels é, e conseguir é, também impressões mais interessantes também. Essa daqui já é uma câmera um pouco menor, é uma D5000 também da Nikon, e ela tem um sensor que o pessoal chama de cropado, ou seja, ele é reduzido é 24 por 16 então é um sensor um pouco menor, mas eu consigo usar essa lente... Aqui nessa câmera, né? ela encaixa. Cadê? Aqui. Fazer isso sem olhar é difícil, hein? sem olhar para o anel. Pronto. Então ela encaixa, consigo fotografar. É, ela me dá um bom resultado. Eu gosto muito dessa lente. Mas já essa daqui que eu mostrei há pouco. Essa lente aqui, ela foi construída para uma câmera como essa daqui. Né? Claro que eu consigo usar em outras câmeras, como a, a que eu mostrei anteriormente, a, a full frame, mas eu vou ter um quadro menor, eu vou ter uma área de cobertura menor. Então, é... varia de lente para lente, né? Então, eu não consigo ter a mesma abertura de quadro, é, usando lentes que foram desenhados para câmeras full frame. Então, para eu, eu usar essa mesma milimetragem aqui desse zoom, na, nessa câmera maior, eu preciso comprar outra lente, que com certeza é bem mais cara do que essa daqui, né? Justamente porque ela me dá uma, uma abertura maior. É, mas isso não vem ao caso agora, só uma curiosidade, em assim, breve, só para a gente pensar algumas questões aqui. É, eu vou fazer um teste aqui, deixa eu ver se eu consigo, para a gente entender na prática o que é que eu estou falando, né? Sobre o uso do diafragma. Então eu vou colocar aqui a 50mm, e depois eu posso até fazer um teste para mostrar na prática o que é isso, né? Da, dos diferentes tipos de lente com diferentes tipos de câmera, né? No caso, full frame e sensor sensor. Cropra, cropado, né, como o pessoal fala Bem, deixa eu fazer aqui um Pegar aqui uma cobaia Algum objeto aqui Vou pegar essa lente mesmo para fazer uma foto bem, bem breve Vou deixar aqui na frente Eu vou, opa Eu vou fazer o seguinte Eu vou é, deixar aqui condições Ih, a bateria tá fraca dessa Não carreguei Acho que ela não vai conseguir fotografar, não Deixa eu ver se eu consigo aqui vou colocar na nossa, a diafragma está todo fechado. pronto é, ISO 100 velocidade aqui 100, 25, 1 para 25 é está bem fraquinha a luz aqui deixa eu ver se eu consigo aumentar a luz é só chegando agora deixa eu ver se eu consigo aumentar essa luz aqui, está comigo pronto Vou jogar ela um pouco para cá para ver se melhora um pouco essa, essa, essa iluminação aqui. Olá Gisele, estão aqui fazendo uma experiência é, com o diafragma, vamos ver. Ó, aqui no meu fotômetro, é, ela está indicando o seguinte, que no ISO 100, é, o ISO 100 eu vou tentar tirar foto para eu não ter tanto ruído, né? É, o foco aqui em cima da lente, né, em cima do meu objeto, F1.8, velocidade 1 para 40, exposição correta, vou tirar a foto, tirei a primeira, agora eu vou fazer o seguinte, é, eu vou mexer no diafragma apenas, eu vou deixar ele no meio aqui, vou deixar ele em. deixa eu ver quanto eu deixo vou deixar em 10, né? Mesma velocidade, mesmo ISO, mesmo, mesma condição, mesma posição, tirei a foto. Agora vou deixar o diafragma totalmente fechado, mesma velocidade, ISO 100, e tirei a foto. Três fotos para a gente ver a diferença do efeito, do fechamento do diafragma. Vamos colocar aqui. Agora eu fiz o seguinte, eu tire... geralmente eu tiro as fotos em RAW. O que, que é RAW. RAW, em inglês, seria CRU, né, esse CRU significa, uh, é como se fosse um arquivo em negativo, é como se fosse um negativo digital da, da imagem, né, então em vez de tirar a foto com o JPEG, que tem uma compactação de dados, que eu vou conseguir perder muitos dados, né, uma quantidade absurda de dados das fotos, é, o formato RAW, que é o formato usado pelas câmeras profissionais e algumas semi profissionais também. Em alguns aplicativos de imagem, como... É... Esqueci o nome agora esses aplicativos, são tantos. Câmera, Câmera Pro, tem muitos deles na, na Play Store. Né? Ah, deixa eu abrir aqui as, os arquivos, para a gente ter uma noção aqui do que aconteceu né, com essas imagens que eu tirei. É, como são poucas, né, vai ser rapidinho aqui abrir nesse formato RAW, é um formato que ele usa mais dados, né, então os arquivos ficam mais pesados. Cadê o Photoshop aqui? Abriu o Photoshop. Cadê essa foto, essa e essa? São três fotos. Pronto, agora eu vou abrir aqui no Photoshop para a gente ter uma noção do que aconteceu e compartilhar a, a janela aqui do, do programa para a gente ter uma noção. Vamos ver. Então, foi um ponto de luz bem, bem fraquinho que eu estou usando aqui um, um ring light que está do meu lado esquerdo e está com a luz bem fraquinha, eu aumentei um pouco para melhorar aqui um pouco a iluminação, mas como eu quero trazer uma imagem um pouco melhor para vocês, é, eu limitei um pouco aqui, né, a, a iluminação. Acho que está compartilhando aqui com vocês a tela do programa. Não se assustem, certo, com uh, o tipo de imagem que está aparecendo aí, se está muito escura, se não está. Aliás, não apareceu, né, aí que abriu a outra página do Photoshop. Não é essa que eu quero, é a outra. Será que vai abrir? Vamos ver aqui. Duas, duas janelas, né? É porque o Photoshop abre um outro plugin, que é do próprio Photoshop, para mostrar as imagens. Só que ele abriu a janela inicial. Hum, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir no Photoshop as fotos sem nenhuma edição. né? A ver se eu consigo abrir as, as três ao mesmo tempo. Acho que eu consigo. É, eu vou abrir as três fotos sem alterações nenhuma para a gente ver o resultado. E aí depois eu posso fazer alguma alteração, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Pronto. Agora eu consigo. Prontinho. Agora acho que vai conseguir compartilhar. Muito bem. É isso. Então a primeira imagem que a gente fotografou aqui rapidamente, né, uma experiência. Olha só, eu peguei a lente que eu estava usando, né, que é essa daqui, a lente 18-105, depois a gente vai ter uma aula somente sobre lentes, é, dispositivos óticos, né, a gente entender melhor como é que esses, essa, esses negócios funcionam. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, fazendo, fazendo aqui uma breve revisão, né, do que é que eu usei, eu usei ISO 100, que é o ISO de baixíssima sensibilidade, né? Se eu der um zoom aqui, ó, na imagem, a gente não tá vendo a granulação ainda, né? Então, aqui já tá em 300%, e agora que eu começo a ver a granulação, e agora que eu começo a ver os pixels individualizados, né? Para eu ver os pixels individualizados, eu tenho que chegar em 800% de zoom, nessa imagem aqui, então ela tá enorme. É, então, vocês percebem que tá bem escuro, né? sub tá subexposto Então, foi o, o fotômetro que errou? Não, não significa que foi o fotômetro que errou, né? Eu fotografei em formato manual na, na câmera, né? Então, a luz que eu tinha disponível, né, criou essa imagem que é escura, mas que a gente consegue definir os detalhes do objeto, né? Ele não está totalmente com perda de... de de detalhes, né? Então, a primeira imagem, ISO 100, velocidade 1 para 40 e diafragma 1.8. Já na segunda imagem, bem, se essa está escura, imagina a segunda, né? Na segunda imagem, olha só o que aconteceu. É isso aí que vocês estão vendo. Está bem escura mesmo. É, Gisele está perguntando o que é fotômetro. Fotômetro, Gisele, é um dispositivo que mede a quantidade de luz. Foto seria a luz, metria seria a medida, né? Então é a medida da luz. O fotômetro é um dispositivo eletrônico que vai medir a quantidade de luz que está chegando no sensor para saber se essa imagem vai sair com a exposição correta, com a luz é, padrão, né? Ou se vai sair muito claro, que seria uma superexposição, ou muito escuro seria uma subexposição, que é o caso dessa segunda foto. Ela está muito escura, a gente perdeu totalmente os detalhes né, aqui. Então, é, o que, é que a gente tem aqui? ISO 100, velocidade 1 para 40, 1 para 30, é 1 para 40? Acho que foi 1 para 40, né? 1 para 40 e F10. Então eu botei o, a, o diafragma na metade né, da, da abertura total dele. E a foto ficou totalmente escura. Então, qual é a, o efeito né, de fechamento do, do diafragma? Eu estou fechando a torneira. Vai passar menos água. Vai passar menos luz. Então, esse, esse é um dos efeitos, certo? Tem outros ainda que a gente não explorou. E a terceira foto? Né, ela deve estar tá absurdamente escura. Porque essa daqui tem um pontinho. Não sei se dá para vocês verem que é do o ponto de contato eletrônico da, da lente com o corpo da câmera. Dá para ver uns, umas bolinhas aqui douradas, né? Ainda. Só isso mesmo dá para ver. Então essa imagem aqui ficou bem escura. Na terceira imagem, eu não consigo ver nada, nem os pontinhos dourados estão saindo. Então ela ficou bem escura. Então aqui é f peraí, ISO 100, é velocidade 1 para 40, e o f em 22, então, é... deixa eu tirar aqui de novo a lente para a gente ver como é que o diafragma ficou, né, com esse tipo de uh, fechamento. Então aqui, vou pegar desse lado, aqui você vem para cá, então olha só, aqui ó o diafragma tá todo aberto, foi a primeira foto. Aqui eu vou tentar simular a posição intermediária, que é isso aqui. Vou botar um pouco mais perto. Então aqui o diafragma está no meio, ele está nem muito aberto, nem muito fechado. E a terceira posição, que é a última foto que a gente está vendo agora, ele está nessa posição, está bem fechado. É uma diferença grande que a gente percebe nas imagens, né? Então... Esse é um dos efeitos. Se eu fechar o diafragma, eu posso escurecer a imagem. E se eu abrir o diafragma, eu posso clarear a imagem. Agora vamos tentar, olha, outra coisa. Eu vou fechar aqui esses arquivos, não vou salvar. Esse aqui também. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse arquivo aqui. Acho que não dá para ver vocês não vão conseguir ver, né? Ele vai abrir em outra janela. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena modificação aqui, uma pequena edição, e vou abrir a mesma imagem, para a gente ver uma coisa. Vou mexer aqui, fazer uma edição rápida. Cadê? Pronto. Aí vou abrir. Eu editei um pouco a mesma imagem, fiz aqui uma edição bem rápida, mexendo um pouco na exposição e na sombra. Então, eu já tem uma foto onde eu consigo ver todos os detalhes. Agora, uma coisa importantíssima, que é uma outra qualidade que a gente precisa saber ao usar o diafragma. Poxa, professor, mas eu não tenho uma câmera profissional. Então, mas a gente tem o um diafragma biológico que está no nosso olho, né? a nossa íris. Então, essa musculatura aqui que está no olho da gente, né, que abre e fecha também de acordo com a luminosidade e é automático, mas a gente pode mexer também assim pela nossa vontade. Né? Quando a gente fecha o olho, deixa ele bem fechadinho, a gente consegue focar outras coisas que a gente geralmente não foca em uma distância próxima. Né? E às vezes a gente precisa abrir mais o olho em é, situações mais escuras, né? então é a mesma lógica. Precisa passar mais luz em ambientes muito escuros e tem que passar menos luz em ambientes mais claros para a gente ver com mais é, precisão, né? Isso é o funcionamento do diafragma é igual. Só que tem um detalhe importante que a gente precisa observar para a gente... É, se a gente quiser tirar fotos melhores, né? Então é isso aqui, ó. É, acho que está aparecendo aí para vocês, né? O cursor... Então, a lente, ela está no primeiro plano, vamos lembrar que a lente é um cilindro, né? Então, esse cilindro, a parte mais próxima da gente está focada. Eu fiz um foco aqui no centro, né? Então, tem um plano, tem um plano desse, dessa lente que está bem focado. Mas se eu chegar um pouco mais perto aqui, opa, venha. se a gente chegar um pouco mais próximo, a gente vai ver que Nessa margem aqui existe um desfoque, né? bem grande, inclusive. É, e em detalhes, mais, mais um pouco aqui na frente, né? Aqui na frente, aqui um pouquinho, deixa eu descer. Aqui nesses controles que é o controle de é, foco automático ou manual nessa lente, ela está desfocada também. Então, teve aqui uma leitura do foco automático da câmera que me permitiu fazer essa essa criar esse foco, né? Esse efeito de foco. E no restante da imagem o foco tá. né? O fundo está desfocado. Então aqui no fundo eu tenho um desfoque muito mais acentuado. Então esse efeito que a gente está vendo aí nessa imagem, que é um plano tá no foco e à medida que ele vai indo para trás, né? Isso chama-se profundidade de campo. Profundidade de campo é o quanto o foco consegue focar, né? digamos assim, traduzindo, fazer uma tradução bem, bem tosca aqui. Então, se eu tenho um foco muito grande, por exemplo, numa imagem de uma paisagem, onde tem uma pessoa bem no primeiro plano, depois tem uma árvore, depois tem uma casinha, depois tem uma montanha, depois tem o céu, depois tem o sol. Então, nessa imagem se tiver tudo focado eu tenho uma grande profundidade de campo né todo toda a imagem está no foco né está tudo focado está tudo definido com nitidez né está tudo bonitinho essa imagem aqui tem uma pequena uma baixa profundidade de campo porque apenas um plano está focado né está nítido mas se eu quiser fazer essa mesma imagem com mais profundidade de campo ou seja com mais planos nítidos, mais planos focados. Será que se eu abaixar, será que se eu fechar o diafragma eu consigo fazer isso? Vamos tentar analisar as outras imagens. Vou fechar essa daqui, não quero salvar, vou abrir a segunda, que saiu absurdamente escura, e eu vou mexer um pouco nela para melhorar aqui a, a nossa percepção ela tá bem escura mesmo opa, tá muito grande pronto vamos melhorar aqui algumas coisas pra gente tentar enxergar nossa, ficou bem escura mesmo tá até difícil de de editar aqui é isso, porque eu tô, eu tô editando mas eu ainda não abri o arquivo no Photoshop e... Mas já estou acabando já, Peraí, aí. Nossa, tá bem escura, perdeu muito detalhe. Aqui tá toda, é, a exposição tá toda no máximo. Vamos tentar aqui. Pronto, vou abrir a imagem para vocês verem o resultado, né? Olha só. Eu vou dar um zoom para ver os detalhes, né? Então, logo de cara, tem um efeito que é um pouco indesejado, né, quando eu fecho demais o diafragma. A foto ficou muito escura, né, só que nesse formato RAW eu consigo recuperar grande parte das informações, mas às vezes não dá, né. Então aqui eu perdi muita informação, se a gente der um zoom aqui, a gente está vendo que a... o ruído, né, aumentou muito. Então esse ruído já é perda de, de detalhes, né? Eu fechei muito, então a câmera ela não conseguiu é, absorver essas informações, apenas as mais fundamentais. Só que tem uma outra, outra informação interessante aqui, né? Eu tenho que a lente está no foco, se a gente olhar aqui no detalhe da margem, existe um foco também, né? Esse dicionário aqui, ele está focado, na outra imagem ele não estava focado, nem dava para ver que era um dicionário, e o fundo também, né? Tem um livro aqui que está um pouco mais focado. Então, o efeito do diafragma fechado, é claro que se eu conseguir balancear da forma adequada, eu vou conseguir nitidez, né? E também eu vou conseguir... É, filtrar um pouco as luzes altas. Né? Aqui no caso não tinha nenhuma luz alta mas é importante ressaltar essa informação. Mas se eu tivesse aqui a, é, diminuindo um pouco a velocidade, né? deixando a velocidade um pouco mais lenta, talvez eu conseguisse os detalhes que eu perdi aqui nessa imagem. Né? Então eu deixei uma velocidade 1 para 40, é uma velocidade alta não é altíssima ainda, mas é uma velocidade interessante para fazer essa imagem aqui, né? já que eu não usei um tripé, eu estava num ambiente muito escuro, é, tô apenas com um ponto de luz né, do meu lado, então aqui para esse tipo de foto, essa quantidade de luz não foi suficiente, então ou eu colocaria a câmera num tripé com essa mesma abertura de diafragma é, f10, com uma velocidade mais baixa, tipo 1 para 15, para conseguir uma qualidade melhor de imagem, ou eu teria que mexer no ISO, mas aí com o ISO alto eu teria também um ruído grande, né? que são esses pontinhos aí que a gente está vendo, que a gente perdeu muita qualidade né? da imagem. Bem, essa foi a segunda imagem né? do nosso experimento. Vamos ver agora a terceira foi a última, né, com o diafragma totalmente fechado, o que aconteceu? Bem, deixa eu fazer aqui uma pequena edição, rápida, para a gente ver o que vai acontecer. Muito bem, acho que tá bom aqui. Hum, vamos ver. É, não vou mexer muita coisa não. Pronto. Acho que já apareceu, né? Olha só, essa foi a terceira imagem... É, então a gente tem a lente bem focada. Né? Ela tem, dá pra ver bastante detalhes. Claro que perdeu, perdeu uma certa qualidade, inevitável isso, porque a gente não fez uma foto com uma iluminação adequada. Né? É, agora a gente consegue perceber. Opa, a gente consegue perceber, eu acho que essa aqui foi a segunda, viu pessoal? Essa não foi a terceira, não. A terceira acho que a gente viu ali. Foi a imagem anterior. Essa aqui é a segunda. Acho que eu me perdi aqui na, na numeração. Deixa eu ver se é isso mesmo. 13, 14, 15. Essa daqui é a 15. Pronto. Então é isso mesmo. Aliás, não, é isso mesmo. Essa, essa é a 14, que foi a segunda. Então essa aqui foi a segunda foto que eu tirei com F10. E a terceira foi a última com F20. Né? eu Me atrapalhei aqui um pouco, mas dá para para entender, né? Que essa é a segunda, claro que dá para perceber assim nitida, nitidamente que ela é a segunda, porque a primeira ficou muito mais clara. O diafragma causou aqui um o diafragma aberto, causou um desfoque maior no fundo. E essa aqui que foi a segunda, o desfoque continua, só que ele está muito mais é, aproximado, né? Então é muito mais nítido o plano de fundo do que na imagem anterior, que foi a primeira. Estou dizendo que é a primeira, né? a primeira imagem que a gente viu e não a anterior, que foi a terceira. Ficou confuso, né? <risos> Mas dá para entender olhando as imagens. Então, essa lente ela ficou focada né? até na sua margem aqui, a gente consegue ver. Então, existe uma perda de detalhes por conta da, do diafragma muito fechado, né? Então isso pode ser um... um, um não digo um defeito, né? mas pode ser um efeito indesejado. Né? Então a gente pode corrigir isso iluminando mais, né? uma quantidade de luz maior, ou colocando a câmera num tripé, deixando ela totalmente estática, é, usando uma velocidade mais baixa, eu usei aqui 1 para 40, eu poderia ter usado 1 para 15, que esse efeito de perda de detalhes, ele iria reduzir bastante e continuar com, a mesma, é, com o mesmo diafragma, né? Buscando essa mesma, esse mesmo efeito de foco, nitidez na frente, no plano de fundo e uma relativa nitidez no plano é, secundário, ali com o celular que eu estou usando para fazer essa, essa aula agora esse livrinho, esse dicionário, né, seria esse plano de fundo. Então é mais ou menos essa ideia do diafragma, né? Eu acho que a gente hoje vai ficar somente no diafragma, porque senão essa aula vai ficar enorme. É... E aí fica muito chato, né, muito tempo assim. Bem, então, é... mas como é que isso acontece no caso do aparelho celular? Né? Que a gente está vendo que essas lentes que eu estou mostrando aqui são lentes de câmeras. É que são câmeras semi-profissionais e tem uma dimensão grande, né? A gente consegue, consegue até ver o diafragma ali se movimentando, né? Se mexendo. E no caso do celular, como é que funciona? Bem, o celular, ele simula o efeito de fechamento e abertura do diafragma. Então, não tem como você pegar o diafragma ali e mexer, né? Mecanicamente, como eu mexi nesse, né? Com aqui uma pequena alavanca e fui mexendo para mostrar o efeito. Então, é um controle mecânico, é, quer dizer, é um controle digital no celular. Então, a gente pode baixar um aplicativo é, alternativo né, na Play Store e é, fazer alguns experimentos né, com o formato Pro, né, que geralmente tem nesses aplicativos, para a gente experimentar o diafragma mais aberto, o diafragma mais fechado, é, buscar uma diferente iluminação do mesmo tema para ver as variações, né, porque nesses aplicativos, eles têm, é... são aplicativos muito sofisticados, né, porque qualquer aplicativo de uso de imagem é... consome muitos dados, né, consome muito a CPU do celular, porque são apl aplicativos pesados, claro que nada comparado ao jogo, né, <risos> mas mesmo assim, são, consomem, né, o aparelho, e é, cada um tem especificidades, né? então a gente pode usar alguns deles para experimentar né? essa abertura e fechamento de diafragma e também o obturador e o ISO como uma experiência. Né? Então, é, vou ficar aqui né? nesse sentido desse trabalho, aliás, dessa explicação, mas eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês agora, que é uma atividade que está lá no no Google Sala de Aula, que aí, não sei se vocês já acessaram o um ambiente do Google Sala de Aula do nosso curso, e tem lá, deixa eu ver se está aparecendo, pronto, tem lá uma atividade que eu criei, e é apenas uma, né, hoje eu vou botar a segunda, aí tem assim, ó, aqui o trabalho, o trabalho da Evilene, até agora só a Vilene que fez, né, então tem assim, cadê, cadê aqui ah não aqui são os alunos que integraram aqui Eveline entregou Anne está aqui né Gisele também Lucas e Pedro então aparece aqui esse os pontos né <risos> os pontos que vocês têm na no curso mas isso aí é não você não vou perder de ano não cadê a, a explicação que eu dei cadê acho que é isso aqui poxa tá tá onde esse negócio Peraí que tem alguém chegando. Ah, a Evilene chegou agora. Boa noite, Evelene. É, deixa eu ver aqui. Ixi, está indo para outro lugar. É isso aqui? Não, isso aqui é a apresentação. Ah, pronto. Pronto, já vi agora. Pronto, é isso. Estou <risos> perdido aqui. Então, vou ter assim, ó, nessa atividade, o objetivo é criar uma série de fotografias é, com o tema Como se é estar no mundo? Para isso, vamos usar como inspiração uma fotografia do célebre Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro, muito muito conhecido, né? para que possamos aprofundar nossas experiências e olhares em torno da técnica fotográfica e reinventar o tema com nossas vivências. Então, deixa eu ver se vai aparecer aqui a foto, né? Eu acho que eu mostrei essa foto na última aula. E, é, claro, tem toda uma questão técnica aqui de, é, que envolve o estilo do Sebastião Salgado, tem o lugar, tem a forma como ele enquadrou, mas não é, não é disso que a gente está falando. A gente está tentando puxar né, a nossa inspiração relativa ao tema. Então, o tema aqui né, que eu busquei interpretar é como se é estar no mundo, nesse mundo que a gente habita. Né? Então, os animais, né, os seres vivos, é, os animais que vivem livremente né, na floresta, pelos céus, pelos mares e por outros lugares também que a gente nem imagina que existem, né? <risos> É, esses animais eles vivem uma vida bastante plena junto com a natureza, diferente de nós, seres humanos. né Nós vivemos uma relação problemática com a, com a natureza, principalmente nós, ocidentais. Nós temos essa relação difícil com a natureza, a gente quer dominar a natureza. Então, Sebastião Salgado ele, ele viaja para essa ilha, na verdade ele viaja ao redor do mundo, né, nessa série de fotografias que é a gênese tem um livro belíssimo que ele publicou, com esse tema, né? Mas particularmente nessa foto existe uma, uma plenitude, né, do animal da gaivota, juntamente com com a com a paisagem, né? É como se fosse um, um, um é, uma forma de bem estar junto ao mundo, né? Junto aos seus semelhantes, uma coisa quase onírica, né? Quase assim um sonho. E o fotógrafo vai lá e Compartilha brevemente esse momento ali, quase, quase sublime. Então, é uma inspiração para a gente produzir, né? tentar um desafio, que é produzir uma imagem com uma inspiração, com uma, uma, uma pergunta, né? uma interrogação, que advém dessa imagem, que é uma imagem muito, muito bonita, né? é... não somente plasticamente mas ela tem uma ela ela é retratada de uma forma bela também né a sua temática é muito bonita e é tentar que a gente se inspire por essa imagem para produzir outras situações que estão um pouco fora do nosso cotidiano de produção fotográfica então é tentar mexer um pouquinho com vocês para que os problemas técnicos surjam para que a gente identifique esses problemas técnicos e tragam, a gente consiga trazer para a sala de aula, para a gente pensar em como resolver, mas é preciso provocar um pouco para que a gente consiga perceber o que, que a gente pode, pode produzir, o que que a gente está com dificuldade de fazer, né? Então é só produzindo, experimentando, como eu, como eu experimentei hoje aqui, que a gente vai conseguir ter algumas dúvidas interessantes para compartilhar com a gente, com os colegas também, para que a gente consiga melhorar tecnicamente, é, na escolha temática, né? é, e também, se possível, levar isso para as edições, para a gente mexer e brincar um pouco também com as edições. Né? Tanto no Photoshop, que é um programa bem conhecido, mas nem todo mundo tem, é, usa, né? por vários motivos, mas tem outras alternativas também. E ainda tem as alternativas da gente usar... É, processos de edição é, impressos, né, na fotografia impressa e aí vai ser uma outra aula que a gente vai ter aí nas próximas semanas, ok? É, pessoal, deixa eu ver aqui, é Gisele, Anne e Evilene, vocês podem ainda, né, nesse módulo do curso, convidar uma pessoa que vocês conheçam, que vocês acham assim, que tem interesse né, em fazer um curso de fotografia Ainda nesse módulo gratuito, para ela conhecer, ver se ela gosta, né? Que é no próximo mês eu vou oferecer o um curso pago, fazer um módulo todo organizado, com todo o material didático que eu estou produzindo, e fazer um módulo é, já no outro formato, né? Então queria que vocês convidassem, se quiserem, né? Convidarem outras pessoas que acham que tem interesse em fazer um curso de fotografia como esse. Que tem uma metodologia que é, que é bem especial, né? não, não é uma metodologia é, impessoal, é uma metodologia bem pessoal que eu fui construindo durante alguns anos, né? trabalhando como professor de fotografia e eu não me limito a fazer um curso somente básico. Né? Eu trago outras experiências no ramo da fotografia profissional, na fotografia artesanal, nos processos alternativos. Então, é um panorama bem geral e aprofundado sobre a fotografia. E aí, se vocês quiserem convidar mais alguém, fique à vontade. Já podem mandar o convite do grupo no WhatsApp para a pessoa que quiser. A pessoa já entra, já conversa comigo. E aí, ela faz uma aula experimental, se ela quiser, para a gente começar a divulgar o curso também. Ok? Evelene, é, eu vou mandar... diga. Ah, pronto, eu vou fazer isso então, daqui a pouquinho. Eu não sabia que tinha esse, esse impedimento, não. <risos> pronto, faço isso daqui a pouco. Evelene, é, daqui a pouco eu vou é, disponibilizar o link dessa gravação já completa para você assistir o começo, né? Eu falei um pouco sobre diafragma hoje, foi uma aula somente sobre diafragma, e é interessante você acompanhar é, a parte inicial dessa aula. Bem, pessoal, dúvidas por enquanto? Sugestões? Digam aí. Pronto, perfeito. É, vamos pensar que a gente está nesse período de pandemia, né? É um período bem difícil ainda. É, e, a Aveline, na próxima aula eu vou mostrar o seu trabalho, certo? Nessa vai ficar um pouco puxado, vai ficar muito longo. Eu ia falar bastante coisa sobre o seu trabalho, mas deixa para a próxima próxima semana. Ane é, vamos imaginar que a gente está nesse período de pandemia... E existe, as pessoas estão, estão é, tristes, as pessoas estão entediadas, né? as pessoas estão sufocadas né? pela pandemia, por tudo que está acontecendo, né? isoladas, se protegendo. No entanto, quando eu vejo essa foto, essa foto me dá uma esperança assim, gigantesca, porque ela me, me remete a um mundo está por vir. É um mundo que ainda não chegou, é um mundo que pode chegar. Só que esse mundo só vai chegar se a gente construir ele, a gente não pode esperar que ele chegue. Eu percebo que a gente precisa construir esse mundo melhor, né? esse mundo mais justo, esse mundo mais feliz. É, então, eu acho que essa foto, ela precisa imaginar a construção desse mundo, de alguma forma. Então, não precisa ser Exatamente é, aves e uma paisagem. A gente pode é, reinventar esse, esse, mesmo, esse mesmo universo dessa imagem na nossa casa, na nossa cidade, na nossa vivência como ser humano, se relacionando com o mundo e com os outros. Então, um pouco nesse sentido. Essa foto ela não é literal, ela é contemplativa a gente divide a contemplação né, dessas aves juntamente, né, ali numa, numa espécie de comunidade. Né? Nós estamos percebendo a possibilidade de imaginar um mundo como esse. Isso é fantástico. O poder da fotografia, assim, nesse sentido, é maravilhoso. Né? É um desafio. É um desafio para a gente tentar produzir. Agora é importante experimentar, né? fazer experiências, é criar possibilidades, tanto técnicas quanto temáticas, né? fazer experiências em casa, mexer um pouco em algum, alguns elementos né? que vocês têm em casa, que vocês percebam assim uma ideia. Poxa, isso me remete àquela foto. Ah, mas agora eu não tenho tempo, vou fazer depois. Mas aí tem, tenta fazer em algum momento. Né? Aquela luz ali, aquela luz ela me remete a alguma coisa sobre aquela imagem que eu vi na aula. Então, a partir dessa, desses pequenos insights, né dessas pequenas inspirações, a gente pode construir algo. São nessas pequenas inspirações do dia a dia que os artistas produzem. né Não pense que o artista produz assim no estalo. né Essa foto aqui, ela foi... Para vocês terem uma ideia... O que, o que o Sebastião Salgado teve que passar na vida dele para chegar nesse lugar aqui não foi fácil. O que, que ele teve que fazer? Ele teve que fotografar assim, momentos horríveis de guerra, de massacres, gente morta, para ele chegar num ponto dele quase desistir de fotografar. Ele quase desistiu assim, de, de fazer o trabalho dele, que para a gente é muito rico, né? então a gente quase perdeu o fotógrafo aí porque a guerra devastou a mente dele ele ficou assim sem esperança da humanidade então para que fotografar mais ele, ele pensou nisso e aí ele teve que viajar para os lugares mais distantes da civilização para resgatar essa esperança né então ele foi para tribos indígenas né civilizações assim totalmente afastadas desse progresso né é, aqui a Galápagos que é uma ilha bastante isolada em contato com a natureza né esse mundo é, em Gênesis ainda, né? por isso que o nome do trabalho dele é Gênesis. É um livro fantástico, se vocês deram uma olhada na internet, assim, é uma coisa incrível. O livro é uma fortuna, acho que é uns 800 reais, porque é um gigantesco livro, né? Mas é, só de ver as imagens é, assim, digitais mesmo já dá uma sensação muito, muito boa. Não estou falando assim, de sensação boa no sentido piegas, né? mas é no sentido assim, de ter esperança ainda, né? mesmo que a esperança seja uma palavra brega, que as pessoas né, perderam um pouco do significado né, nos dias atuais. Mas é importante a gente se propor esse desafio. Beleza? Acho que por enquanto é isso. Aqui, poxa, é uma hora já, uma hora de, de aula. É... Bem, pessoal, agradeço mais uma vez a presença aqui de vocês é importante essa esse bate-papo né para a gente trocar ideias trocar experiências e vamos tentar produzir essa semana tentem mandar os as produções de vocês direto para o o Google Sala de Aula que lá é, a gente concentra as experiências a gente concentra a troca né a troca de experiências de informações de conhecimento e eu acho que no WhatsApp a gente perde um pouco a dinâmica né do aprendizado Ali no Google Sala de Aula a coisa fica mais concentrada, mais, mais organizada também. Beleza? É, bom final de semana. Aí na, como inspiração essa imagem belíssima do Sebastião Salgado. Acho que ela pode inspirar hoje, né? Hoje, amanhã e talvez aí nas próximas, nos nossos próximos dias. É, Eveline falou, não encontrei o material que você deixou no Classroom. Eu vou deixar o link lá no WhatsApp, Eveline. É um link do Google Drive, tem alguns livros em PDF para vocês consultarem. São livros à parte, né, que falam um pouco sobre história da fotografia, é, teoria da fotografia também, mas não são livros obrigatórios, não, são livros que são à parte, né, são um suplemento apenas. Mas vou passar o link daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Muito bem, obrigado por tudo. É, bom final de dia e até, até a próxima. Tchau, tchau!